Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo tá para vocês mais uma casa assombrada para fazer mais uma exploração para vocês. Galera, hoje estamos aqui nessa casa. Que foi nos passada a localização e uma história. Essa casa, ela fica de frente com uma rodovia, passa muito movimento, cara. Muito carro, muito caminhão, moto, então vai ter bastante barulho de carro, caminhão. E hoje a gente vai entrar nessa casa para fazer a exploração A casa, pelo jeito, tá aberta aqui, ó Tá aberta, né? Pelo jeito não, ela tá aberta, a porta tá aberta Não entrei lá ainda, vou entrar junto com vocês E hoje, galera, eu estou sozinho aqui para essa exploração O que foi me passado aqui sobre a história dessa casa aqui, pessoal É que essa casa aqui era uma casa de aluguel E uma construtora veio fazer um serviço, uma construção Aqui nessa cidade, não vou falar o nome Mas ela veio fazer uma construção aqui nessa cidade e essa construtora alugou essa casa para o pessoal, os colaboradores que trabalhavam nessa construção, é, morar até o tempo da construção, até eles construírem a, a obra deles lá. E o que foi me falado é que aqui nessa casa aqui morava mais ou menos uns 10 homens. Uns 10 homens moravam aqui nessa casa, só morava homem, mais ou menos uns 10 homens, que é o pessoal que trabalhava nessa construtora. E o que aconteceu? Um desses homens... Foi encontrado morto aqui pelos amigos. Os amigos pegou e encontrou ele todo enseguentado, todo esfaqueado. Ninguém sabe o que aconteceu, se ele mesmo se esfaqueou ou se foi algum dos amigos dele que acabou esfaqueando ele. Ele arrumou alguma confusão com algum amigo dele que morava junto, acabou esfaqueando. Mas outros homens que moravam nessa casa dizem que ele era um cara muito gente boa, tinha amizade com todo mundo E ninguém sabe realmente o que aconteceu Uns falam que ele se matou, ele se esfaqueou e se matou dentro da casa E outros falam que ele, algum desses homens que moravam junto com ele acabou matando ele E... Há muito relato que o local é assombrado. Muita gente disse que já viu ele aqui nessa casa de noite. Muitas pessoas passam na rodovia e dizem que vê um homem aqui. E acreditam que seja esse, esse trabalhador que morava aqui, né? Então, galera, hoje eu vou fazer a exploração, vou fazer o reconhecimento da casa, do local. E vou estar voltando um dia à noite para poder fazer a investigação sobrenatural. Ver se a gente descobre alguma coisa, ver se o local realmente é assombrado. Então eu peço para vocês deixar muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito E bora pra mais uma exploração Bom galera, essa é a frente da casa Passou a rodovia aqui na frente aqui. Vamos dar uma olhada nessa casa cara. Vamos olhar por fora aqui primeiro A porta tá aberta ali, a gente já viu Então Vamos dar uma verificada aqui Ó do jeito os rapazes gostavam de beber a festa Caramba, hein, galera Ó, esse aqui pelo jeito era um canil, cara Não sei se eles tinham cachorro Ou se já era da casa mesmo Aí ah, tem alguma coisa ali, ó Uma caixa Mas vai dar uma verificada ali Galera, parece que tem umas roupas aqui, ó. Não sei se é do pessoal, sapaze que morou aqui nessa casa. Vamos ver. Tá trancado, galera. Não sei como que abre isso aqui. Tá trancado, Trancado com alguma coisa ali, né? Trancado, trancado, não tá Não sei se ali pra tirar Ah, galera, eu não vou conseguir entrar aí, não Não sei se tem porta lá pelo fundo lá por dentro da casa, vamos ver se tem alguma porta lá e a gente entra naquela parte ali. Aqui eu sei que tá aberto. Nossa cara, olha isso. Licença. Caraca, mano, perfume, velho. A roupa do pessoal. memória cara. só que só adaptador uma chave ó, a internet cara acho que quando eles moravam aqui ó ficou o ficou as assim, coisas aqui mano do céu olha que casa sinistra cara a porta é essa daqui pelo jeito pessoal a mais litro de, de cachaça, açúcar, uma caixa de. daquelas térmicas, uma farinha. Caramba, cara. Olha, tem mais coisa ali, cara. Seguindo. É, galera, olha Opa Provavelmente deve ser deles Aqui, ó, que tava preso, galera Tá preso aqui, ó, amarrado Camisa, calça Um bolho tanto de garrafa de cachaça, cara. Uma máquina de lavar roupa, velho. Caraca, mano. Uma mala. Olha o tanto de sapato aqui, velho. Galera, pensa numa casa sinistra, cara. Tô todo arrepiado aqui, cara. Tô todo arrepiado. Olha lá. Bituca de cigarro no chão. Eles moravam, parece que em 10 10 homens aqui nessa casa. Então, imagina a bagunça que não devia ser, cara. Então, provavelmente eles devia ter com vários colchões jogados assim pro chão onde vezes dormia não sei se tem alguém vindo aqui no local parece tem roupa ali não sei se tem alguma coisa aqui tentando filmar vou ficar relando muito a mão, galera, porque tá muito nojento aqui o local. Banheiro. Talvez algum, olha, é tudo quebrado, cara, talvez algum morador de rua também tenha vindo aqui no local, cara, toalha Caramba, cara. Ó, pituca de cigarro aqui. Pituca de cigarro que mais tem aqui no local, galera. Ó, tem até lixo aí de papel Tem Um caderno aqui, cara. Caramba, olha isso aqui, velho. Tudo quebrado, cara. Tudo quebrado. E aqui é outro quarto. Pelo jeito era dois quartos. Nossa, cara. Ó. Dois quartos. E aqui tem algumas roupas. Caramba, cara! Olha o tanto de cartela de cigarro, velho! Será que isso aqui tá tudo vazio? Ó, tudo vazio, cara. Olha o tanto, galera. Mano do céu. Vocês se tem alguma coisa em cima? Algumas folhas ali, galera casa aqui é bem sinistra, cara. Olha, chega a arrepiar, cara. Tô todo arrepiado tá aqui nessa casa. Vou querer vir à noite aqui pra poder fazer a investigação, tentar descobrir o que que aconteceu com esse rapaz, o porquê que ele morreu, se foi algum dos amigos dele que que acabou tirando a vida dele ou se ele mesmo tirou a vida dele, o que acontece. Se o espírito dele realmente está aqui, que nem o pessoal fala, que o espírito desse homem está aqui, dá para sentir uma presença aqui dentro dessa casa, dá para sentir um negócio estranho aqui. Mas é isso aí, galera. Peço para vocês deixar muito like, se inscreve no canal se vocês não forem inscrito E em breve, se Deus quiser, eu estarei voltando aqui à noite para poder fazer a investigação. Pensa numa casa sinistra. Só você estando aqui pra sentir o clima dessa casa. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.